Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso No pós-beta aí, com vários gameplays foderásticos saindo dos Pro Players Vocês viram aí recentemente um vídeo do Daigo jogando, né? Que a gente pegou lá no canal do Chuses. E hoje nós vamos ver aqui, pessoal, inclusive de indicação de vocês Um gameplay de Sonic Fox vs Punk, que são dois Pro Players aí muito fodas na comunidade de jogos de luta, né? Vocês conhecem muito bem, então eu tô muito ansioso por poder assistir aqui, que eu ainda não vi, né? E poder narrar essas lutas aqui também com vocês. Lembrando que eu peguei esse vídeo aqui no site, no canal, quer dizer, né? The FGC Plays, que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Para vocês acessarem e conferirem lá o trabalho dos caras Então, novamente pessoal, lembrando Eu estou aqui numa estrutura um pouco diferenciada, vamos dizer Porque a gente ainda está em São Paulo, na Brasil Game Show e tudo mais Inclusive hoje é o último dia do evento né? Não sei quando esse vídeo vai sair Mas hoje é quarta-feira Estamos aqui com esse pé muito louco da Jury Né? Estranho pra caramba, mas tudo bem, porque é o início da luta, né? Então a apresentação da personagem, já deixa o seu likezão aí Se inscreve no canal, que é muito importante E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Eu já parei a minha musiquinha aqui E sem mais delongas, pessoal Bora conferir aqui esse gameplay de Jury versus Jamie Se eu não me engano, que é o que o Punk tá jogando Então vamos lá É, o Jamie mesmo Vamos lá. Ó, Sonic Fox de Jury, Jamie de Punk. Jamie de Punk, muito bom, Punk de Jamie, tá? Ó, Sonic Fox já aplicando aquela pressão com o ali da Jury acontecendo, já colocou ele no canto ali, rapaz, ó, agarrão muito bom, tentando sair ele de todo jeito. Conseguiu um excedente overhead, drive rush ali com o combate do Jamie, coloca ele mais uma BBD na boca, rapaz, pra poder aumentar aquele boost de dano e de ataques do Jamie que ele tem quando ele coloca quatro, né, quando ele consegue beber quatro ali drinks, vamos dizer assim, né? Rasteira ali muito bem colocada, vai colocando o Sonic Fox ali no cantão Já ativa ali as suas bebidinhas, rapaz Olha o boost de dano acontecendo, ó Sonic Fox numa situação complicada O Punk vai botando uma pressão extrema com o Jamie E acaba levando aí o primeiro round para o personagem Caramba, mano Punk do... O Punk utilizando o Jamie tá da hora, hein, mano Forte pra caramba Eu vou trocar os nomes aqui toda hora, viu, povo Não reparem, não Ó, excelente agarrão ali agora, começou muito bem, já mandou ali aquela primeira bebedinha Ó, excelente hit conforme ali com um golpe baixo do Sonic Fox, Drive Rush, um combo de 8 hits ali da Juri Consegue ali mais um golpe com o um Shoryuken de pé amplificado da nossa querida Juri também Excelente counter ali agora do James. mais uma bebedinha Vai utilizando esses ataques overhead, deu um chutinho ali baixo, hit conforme com o um Shoryuken amplificado ali da Juri eles vão só se observando, aproveitando pra poder aumentar ali o furrar, ativar as bebidinhas do Jamie também Eles utilizaram a distância ali para poder aumentar, né? Carregar os recursos dos dois personagens Porque a Juri, ela tem o furrar, que ela vai carregando com o pé E o Jamie, ele vai tomando os drinks dele para poder ativar o boost de dano Ele vai colocando aquela pressão absurda, Sonic Fox tenta sair de todo jeito do cantão Não consegue, agarrão extremamente defendido ali, ó Drive Rush com o combinho defendido também, com o parryzinho acontecendo. Eles vão se observando, muito pacientes ali. Vai botando aquela pressão absurdo, Jamie. Sonic Fox sabe que é perigoso. Jamie tá no, com a pe... Nossa senhora, ele tava com pouca vida, na verdade. Eu ia falar o contrário. Sonic Fox extremamente paciente aí agora, né? Esperou uma oportunidade perfeita pra poder atacar e acabou selando esse round pra ele também. Um a um, hein? Vamos lá. O combinho da Jury ali acabou selando o segundo hit. Não conseguiu o resto do combo ali no confirm. Eles vão se observando, esperando. O avanço ali do Jamie. Tomou um chute na cara. Drive Rush com comando um combo de 6 hits. Vai colocando o um personagem ali no canto. Excelente agarrão. Mais um agarrão ali agora. Punk na situação complicada. Terceiro agarrão acontecendo ali. Quarto agarrão. Ele não consegue defender. Meu Deus do céu. Ah, agora agarrão por parte do Punk Coloca o Sonic Fox no cantão Achei que ele ia agarrar, mas não ó, conseguiu um excelente combo com o Drive Rush ali Com o um bando do Jamie acontecendo Olha aí, ó, acabou o Ifan o agarrão ali mais um... Só que viu um agarrão por parte do Jamie também Punish Counter acontecendo E olha esse dano, irmão ó, Com 26 um hits ali ó, Drive Rush depois de um chute baixo ali Com Super arte nível 3 Pra poder fechar esse round pro Punk Rapaz, isso que é... Olha que legal, o negocinho japonês ali na tela, eu não tinha visto Que legal Isso que é jogo de Pro Player, hein, mano Pro Player contra Pro Player ali, só na paciência Esperando a oportunidade perfeita Ó, oh, combinho ali, já colocou a Jury no canto Combo com o Drive Rush ali acontecendo Sete hits pro nosso querido Sonic e Fox Já vai utilizando ali seu furrar, vai carregando O Jamie já tá com as bebidinhas quase completa a quarta mas interrompeu ali na hora, acabou ativando ali, toma um chute na cara, mas não completa o combo Troca de lado ali agora, o Jamie vai botando aquela pressão absurda na Jury Ó, golpezinho embaixo ali, ó, rapaz, e olha o, olha, olha o dano, o combo que esse Jamie faz Quando ele tá com as quatro bebidinhas ali ativas e o boost de dano também, mano Cabuloso, ó Mandou ali um Drive Rush, enganou muito bem o Sonic Fox ali Agarrão, vai colocando o personagem no canto, manda ali um projétil baixo, acabou o a Jury Conseguiu ali um drive rush com o Stencil do Jamie, rapaz, com o um socão na cara, vai colocando o Sonic Fox situação complicadíssima. Toma ali um overhead e sela o primeiro round pro Jamie. Mano, eles estão muito espertos, assim, na questão da utilização dos, dos recursos dos personagens, né? Uh, o Punk, sempre que ele vê uma oportunidade, ele já manda as bebidas do Jamie, né? E o Sonic Fox, assim, a mesma coisa com ele também, pra poder levantar, né? Carregar o forrar da Jury. Ó, consegue um excelente combo ali agora com. Shoryuken de pé da Juri, mais um combo ali acontecendo Jamie tá tentando buscar uma abertura ali, ó Manda o Projeto vai acompanhando Excelente, conforme novamente Sonic Fox ali com um golpe baixo, drive rush Já coloca ali os, os Nossa, tá numa situação complicadíssima Conseguiu sair do outro lado, rapaz Boa Barra de drive do Sonic Fox ali quase acabando Ele sabe que é uma situação complicada nesse sentido Mas ele tá com uma vantagem de vida muito boa em cima do Jamie aí agora Rasteira ali, agora mais uma bebidinha Vai colocando o Sonic Fox no canto Tentando administrar a situação e correndo atrás do prejuízo do Jamie, mano, ó Sendo esse de paciente, tipo assim, mas acabou não dando, rapaz Golpe baixo ali agora, no hit conforme o Sonic Fox consegue um Drive Rush Poder completar o combo e fechar o segundo round pra ele Muito bom, mano, muito bom Ó, mandando ali, ó, conseguiu ali um conforme com um combozinho de 6 hits Ó, Drive Rush ali de combo acontecendo mais uma vez Nessa extensão maravilhosa, colocou ali no canto ali, agarrão acontecendo Ó, defendeu muito bem ali agora, aqui, não, Xexé, She que tinha tomado três agarrões no campo na, na luta anterior que a gente tinha visto, né? Ó, combate ia acontecendo com a Juri Seguido de Super arte nível 3 pra poder selar a luta Fechou A batida no chão vai fechar Pum Olha aí, agora administrou muito bem a partida A Juri do Sonic Fox tá cabulosa também, mano Os dois jogando super bem, cara O Punk tá monstruoso com o Jamie também Ó, já mandou ali aquela bebidinha Vamos tacando ele os golpes baixos ali, ó Tentando buscar um confirm e poder meter um combo ali em seguida Carregou o furrar, vai empurrando a Júlia ali pro canto Mandou ali a bebidinha, já tá com três ali, rapaz Mais um, ele ativa o boost de dano e ativou Situação complicada ali agora pro Sonic Fox no canto Boost de dano do Jamie vai tentando sair de todo jeito Botando aquela pressão absurda e poder deixar a Júlia ali quietinha, rapaz Poder aproveitar essas oportunidades Barra de drive do Sonic Fox vai sendo consumida na defesa enquanto isso Conseguiu ali uma bela reação de novo, rapaz, ó A combina ali de dois chutes com a Jury, Com o Shoryuken de pé que ela tem, né? Vamos dizer assim Ó, muito paciente ali agora Barra de drive do Sonic Fox já não tá numa situação tão crítica Eles vão se observando Se estudando ali, buscando uma abertura Só trabalhando no Futsis. Olha aí, rapaz, ó Só esperando a oportunidade perfeita Vai dando um chutinho embaixo ali, ó Conseguiu um excelente overhead com o um Drive Rush ali no Hit Confirm Mais um Drive Rush, um com o baço do Jamie Pra poder fechar essa luta, mano Os caras são foda, né, bicho? Ele conseguiu um conforme lindo, maravilhoso ali E tem que ter muito sangue frio pra, tipo... Se acertar mesmo e causar o dano, não for na defesa para poder depois fazer a execução e completar esse combo dessa forma Sonic Fox já começa ali agora com o Drive Rush também no combo Jamie também responde com mais um combo com o Drive Rush de poder causar um dano considerável ali no seu oponente Já manda a bebidinha, já tá com duas, três agora Ó, Sonic Fox ali agora consegue um excelente Drive Rush Engana ali, faz um agarrão, ativa ali Já carrega os seus três furrá também Jamie com um boost de dano Vamos ver o que vai dar, overhead ali agora com drive rush agarrão Vai colocando a Jury no canto, vai mandar mais uma pedinha Meu Deus do céu, o cara tá gostando, hein Gostou tanto desse saque que ele tá tomando ali agora Que nem precisa de tomar, ele tá tomando, vamos lá <risos> Ó, eles vão, vão se observando ali agora Um stencil ali do Jamie, rapaz do céu Que pega na defesa pelo jeito, com super arte nível 3 Pra poder dar um regaço agora no HP da nossa querida Jury E vai completar ainda, ó nossa, não completou. Meu Deus do céu, pulou muito bem ali agora o Sonic Fox poder sair. E já manda também o seu Super Art nível 3, rapaz. Nossa. Hum. Olha aí, ó. Diferença... Ah, o Critical Art, na verdade, que ele ativou. Morreu. Ah, não morreu não. Falta um pouco. E mandou ali um Hard Kickdown ali, Knockdown. Que ele... Ah, não. Esse é o Hard Knockdown foi quando ele caiu, burrice. Mas o Sonic Fox, ele fez um golpe. Eu acho que foi um Overhead da Jury ali, se eu não me engano, né? Poder enganar muito bem o punk ali com seu Jamie. Já manda ali aquela rasteira. Manda ali aquela bebidinha também. Já vai carregando. Vou poder fazer aquele boostinho de dano. Vão trabalhando ali nos golpes baixos dentro do Futsis ali. Buscando abertura. Consegue um excelente conforme ali com um golpe baixo. Um combaço acontecendo com o Sonic Fox ali, ó. Por parte do Sonic Fox. E a barra de drive foi consumida. Metade de barra de drive pros dois. Já manda ali as quatro bebidinhas. Carrega o seu boost de dano. Excelente golpe do Sonic Fox ali. Que acabou não completando ali no combo. Acho que ele ficou com receio de não pegar, né? Ó, excelente combo ali do Jamie ali agora com esse boost de dano do personagem. A barra de drive do Sonic Fox vai voltando. Tá praticamente completada já. Excelente agarrão do Jamie. Vai colocando ali ó, a Jury no cantão. Excelente Drive Impact que a gente mal viu. A primeira vez que a gente viu um Drive Impact acontecendo na luta desses dois aqui, né? Mas acabou não conseguindo completar ali. Jamie vai trabalhando ali nos seus Staggers, né? Que tipo, ao invés dele fazer string completo, combo completo, ele dá um golpezinho. Para, espera para poder ver se o Sonic vai apertar o botão para poder pegar ele nesse momento e já fazer um combinho, entendeu? Ó, barra de drive do Jamie acabou Muito esperto ele, acabou barra de drive Ele aproveitou, ó, eu vou fazer a pressão Tô sem barra de drive, vou botar aquela pressãozinha ali rapaz, poder fechar essa luta de uma vez Porque ele ficou em total desvantagem Por estar sem recursos ofensivos e defensivos E é isso, meus amigos Nós terminamos aqui agora Esse videozinho que a gente tava assistindo do canal FGC como eu comentei pra vocês aqui, né, cara Excelentes gameplays De Sonic Fox contra Punk A gente viu agora um bom nível dos dois personagens aí, né Dois grandes pro players E quero muito ver outros, né Jogando aí esse jogo E com certeza tem muita coisa da beta Aí pela internet afora Eu estou com outros gameplays aqui, inclusive Que eu vou trazer pra vocês De Sonic Fox contra Goichi Que também é um monstro no Dragon Ball Fighter, Que vocês conhecem muito bem Tá jogando Street Fighter Tem do entre outros que eu vou trazer narração aqui pra vocês, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho aqui, né? Diretamente de São Paulo, na Brasil Game Show, no último dia. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses gameplays. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam, novamente, de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal, por favor, meus amigos, pra gente poder chegar aí nos 100 mil inscritos. Contamos, contamos com essa ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. E fuemos, meus amigos.